Esses comportamentos estranhos em uma pessoa acontecem muito em igrejas evangélicas, em que os pastores fazem o chamado exorcismo para tirar os espíritos malignos das pessoas. Jesus vai! A primeira legião em nome de Jesus! Não! A segunda legião em nome de Jesus! Não! A terceira e a última! Em nome de Jesus! Não! A chama de Jesus! Que Mas o que é de admirar?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 Qual a explicação para esse comportamento? Talvez seja por isso que Anitta nunca esteve nas graças dos mais religiosos, ou seja, os cristãos. Segundo a assessoria de Anitta, disse que ela infelizmente passou mal. Já os internautas viram esse comportamento de Anitta?